Fala pessoal, tudo bem? Esse vídeo aqui é respondendo perguntas que a gente garimpou aí dos nossos grupos de WhatsApp. Se você ainda não faz parte, você já tá errado. <risos> tudo errado. Se você quiser fazer parte, participar dos nossos... Uh, debates, participar das nossas formulações de políticas públicas com especialistas. Se você quiser fazer parte de um concurso de livros e conseguir, às vezes, uma bolsa na academia do MBL, conseguir um ingresso pro. Food Play! Nossa. É mentira! Conseguir um ingresso pro Congresso do MBL. Enfim, várias coisas que você pode participar nos nossos grupos de WhatsApp, inclusive mandar perguntas que eu posso responder em vídeo, como eu vou fazer exatamente agora. O João Arthur, de Recife, Pernambuco, perguntou qual foi a discussão mais importante intensa que você viu dentro da Câmara. Olha, acho que a discussão mais intensa que eu já vi dentro da Câmara dos Deputados foi da Joyce contra a Carla Zambelli. Aliás, eu tenho que pedir perdão realmente ao povo de São Paulo por ter ajudado a eleger essa senhora. É? Não, e você não conhece a lei, você é burra, Carla, desculpa. Acho que uma falando que pegou o vestido da outra, a outra falando que era conhecida como espanhola, assim, uma baixaria assim, gigantesca, assim, de quase gente saindo na mão. Dormia na minha casa! Que quando tava em depressão, eu ligava pra tirar da depressão. Que eu paguei as contas muitas vezes em restaurantes. E não sei, talvez eu adicionaria também um momento tenso que foi, acho que foi o Glauber Braga chamando o Moro de juiz ladrão. Aí todo mundo... Aê! E o senhor vai estar tá assim nos livros de história. Como um juiz que se corrompeu, como um juiz ladrão. É isso que vai estar tá nos livros de história. O pessoal saindo na mão, levantando, suspendendo reunião. São dois momentos aí que eu me lembro de discussões intensas aqui na Câmara dos Deputados. O Paulo Henrique de Teresópolis, Rio de Janeiro, mandou o seguinte. É possível uma lei que permita converter um carro para elétrico sem a canetada de um fiscal estatal que cobra 50 mil para fazer isso? É possível tirar a proibição da lâmpada de filamento para lâmpada de LED nos carros? Gasta menos, dura mais. Não sei. É, para isso, né, eu tenho uma assessoria, um corpo jurídico aqui para saber se isso aí é legislação infralegal, se é legal, se é iniciativa do executivo, se não é. Manda essa pergunta, essa sugestão pro meu Discord que vai estar tá aí na descrição, que o pessoal vai te atender com a maior atenção, beleza? O Rafael Albino, Albino. perguntou, Kim, dá para passar um projeto de lei que impede lobista de encher o saco de deputado? Cara, dá, só que eu não acho que seja desejável, porque o que é um cara que faz lobby? O lobby que eu tô falando assim, aberto, lobby dentro da lei, não um cara que oferece propina, né, por projeto, etc e tal. É basicamente um sujeito que tá representando um setor da sociedade, muitas vezes o setor produtivo. Então é o setor elétrico, é o setor de empresas, de indústria, de serviços... Né? E é interessante que você tenha associações que defendam os interesses dos serviços. Por exemplo, hoje na reforma tributária, né, se for feita de maneira brusca, o setor de serviços vai ter um aumento muito grande de carga tributária. É interessante que... Tem associações representando os serviços, conversando com os deputados para mostrar esse impacto, para ver se a gente consegue chegar no meio termo, que é o um interesse que eu represento aqui na Câmara dos Deputados e que tem lobistas para isso, Cax, né? aqueles colecionadores, atiradores, caçadores, né? eu defendo o direito, a legítima defesa, eu defendo o porte de armas, Legal, e você tem pessoas, associações que defendem isso também, e é legítimo que eles conversam com os deputados. Não acho que seja nada uh, que deva ser proibido. Mesmo porque se a gente proibisse, ia continuar existindo na clandestinidade, e só os criminosos fariam esse lobby, a gente estaria numa situação pior. Putz, é verdade. O Luiz Felipe Nardi, de Itaiaen, né, do litoral, quem você acha que seria mais fácil de ser impeachmentado? Lula, ladrão ou Bolsonaro? Bom, o Bolsonaro não foi justamente por causa do orçamento secreto, né, de entregar completamente o governo para o Centrão. Eu sou do Centrão. O Lula tá faltando tanta habilidade para ele que mesmo com mais emendas parlamentares e mesmo com mais ministérios, até agora ele não formou maioria. Então eu diria que politicamente, por falta de base parlamentar, até o momento de hoje, vamos lembrar que política, né, é filme, não é fotografia. Eu tô falando aqui de uma fotografia de como as coisas estão hoje. Seria mais fácil sim o Lula sofrer impeachment do que o Bolsonaro. E de esperança. O Nick Sanderson perguntou: Como estão os planos para a criação do partido MDL? Atenciosamente, deputado Kim. Não, calma. Atenciosamente, deputado Kim, seria se eu tivesse mandando mensagem, né? Beleza, ô Nick Sanderson. Esta semana, um apoiador do deputado federal Kim Katagueira foi preso por falsidade ideológica. Bom, os planos estão ativos, né? A gente tá trabalhando para isso, a gente já tá fazendo alguns testes de rua e a gente tá aguardando também sair o aplicativo, né? Do TSE pra gente coletar assinatura via e título, o que vai. Vai facilitar muito a criação desse partido político. A gente continua com esse projeto firme e forte. Tá da chalo, o Iago Luiz de Feira de Santana já tive aí em Feira de Santana na Bahia, disse o seguinte: como vocês pretendem ganhar uma visibilidade maior para toda a MBL sem perder os méritos que o governo atual pega, como o da merenda, tendo em vista que o projeto é seu, Kim? Eu acho que primeiro trabalhar muito com rede social, que é uma coisa que a gente faz bem, infelizmente, não tem como disputar né com igualdade com o holofote o microfone do presidente da república, né, que é um instrumento de poder por si só, a atenção, a imprensa, a mídia que ele leva para si. Mas o MBL pode ganhar visibilidade primeiro, né, continuando seu trabalho de redes sociais, e todas as nossas redes e todos os nossos porta-vozes têm crescido, para além disso, claro, disputar as eleições, disputar eleições majoritárias, mostrar o MBL para mais pessoas no debate público. Eu acho que esse é o nosso caminho. É verdade! O José Severino, da Grande São Paulo, Bragança Paulista, né, disse o seguinte, Kim, em 2023, quais serão, na sua opinião, as grandes votações, as grandes pautas do Congresso? As votações que podem lotar as sessões? Cara, hoje, né, a as duas principais que estão no radar, primeiro, a âncora fiscal, que é o projeto que o Haddad vai mandar para substituir o teto de gastos, né, vamos ver até onde né, o governo Lula vai assumir o compromisso de conter gastos em que áreas que ele vai conter esses gastos e em que áreas ele vai querer aumentar os gastos. E a reforma tributária também, que afeta a sociedade inteira. Né? Acho que esses são os temas mais, pelo menos até agora, que estão no radar, que mais devem lotar o plenário e envolver todos os deputados. O Alexander Pontes, de Tuverava, São Paulo, falou... Kim, por quanto tempo você quer se candidatar à Câmara Federal? Pretende outro cargo legislativo como Senado? Cara, sinceramente, não sei mas eu já digo pra você que é um trabalho bastante massacrante, bastante maçante e que eu não tenho o mesmo tesão de uma Luísa Lundina da vida de ficar seis, sete ou oito mandatos aqui na Câmara dos Deputados, mesmo porque o meu grande objetivo é deixar um legado né? deixar um legado e posteriormente seguir né? a minha vida minha vida acadêmica, né? eu quero fazer mestrado quero fazer doutorado, quero advogar quero dar aula, enfim, tem uma vida aí pra tocar. Uh, exame? Não sei se é a exame ou se é o exame, mas você tá participando das articulações da reforma tributária? Infelizmente, não faço parte do grupo de trabalho da reforma tributária, porque primeiro, é uma coisa antirregimental, o grupo de trabalho não tá previsto no nosso regimento. Segundo, só 12 deputados dos 513 puderam participar. Mas é claro que eu tenho me mantido atualizado em relação às discussões. Acha que ela passa nesse mandato e pra você, qual seria o modelo ideal? Cara, sobre o modelo ideal, eu precisaria fazer um vídeo só sobre isso e olha lá, acho que mais de um vídeo só sobre isso. Sobre ela passar nesse mandato? Eu não consigo te dar certeza, não sei, porque envolve muitos interesses, mas ao mesmo tempo é uma coisa que existem alguns consensos, né? como a simplificação, mas uh, se vai ser um IVA único, se vai ser um IVA dual, uh, se vai se discutir desoneração da Folha, se não vai, como é que vai ser essa transição, como é que fica a Zona Franca de Manaus, tem muitos aspectos aí ainda para serem acertados, por isso sinceramente não sei se passa nesse mandato. O Thiago Salamone, né, da Grande São Paulo, disse: "No cenário atual, acredita que uma ofensiva do governo contra as empresas de entrega por aplicativo, quanto à regulamentação CLT, acredito que deva haver sim alguma regulamentação que parta do governo, né, em relação aos aplicativos, e acredito que isso vai ser ruim, principalmente para uh, os usuários e os trabalhadores de aplicativo, porque vai ficar mais caro e o motorista ou o entregador não vai receber mais, porque basicamente vai ser um dinheiro que vai pro governo e não pro trabalhador, como acontece muito hoje com a CLT." Uma merda esse país! Então é isso, pessoal! São perguntas que eu respondi que vocês enviaram pelo WhatsApp. Se você quiser que eu responda mais perguntas, comente aí, dá engajamento no vídeo, dá aquela inscrição, aquele like, compartilha esse vídeo e entra no nosso grupo de WhatsApp para enviar as perguntas que vocês queiram que eu responda em outro vídeo, beleza? Um abraço, até mais!